trazendo mais um vídeo pro o canal, ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal galera E hoje eu trago para vocês um vídeo aqui de evolução O retorno da evolução aqui no servidor com painel Quem curtir, não se esquece de deixar aquele likezão que já vai estar tá ajudando demais Então eu tô entrando aqui no DT Tank para retornar com essa evolução Espero vocês apoiar mano, porque é muito importante para poder que ver Dar uma motivada nessa evolução último vídeo que eu trouxe de evolução aqui nesse canal aqui tava com mil views e... Vamos ver se tá entrando, né, mano? Que eu tentei entrar aqui já... Algumas... Tá dando certo de entrar aqui não, é? Né? Tô entendendo. Mas vamos ver se entra aqui, né? O negócio tá, tá me tirando, né? Olha, macho. Macho, macho, macho. Então, Galera, eu tô tentando que eu focar aqui pra fazer uns videozinhos da hora. Vou deixar vocês sem vídeo de jeito nenhum. E agora que a gente bateu a meta de 5 mil inscritos, tá demais, mano. Eu tô vendendo a evolução aqui nesse servidor, lembrando bem A evolução é muito top que eu vendo aqui, mano Se você tiver interesse, o Instagram tá aí pra poder adquirir a evolução Assim você vai estar tá ajudando a qualidade do canal e sua conta vai estar tá upada em vídeo ainda Daquele naipe E os vídeos que eu trago de evolução na conta dos inscritos, tá tudo batendo 600, 800 mil é, é um negócio muito top, mano Cê é doido? Eu pensei que não ia entrar, né? Daí eu ia falar, toda matata né, meu amigo? Eu... E essa conta lá, eu sou o cara. Eu criei ela só para sortear para vocês, galera. Essa conta aqui, ó, lembrando bem, mano, que eu vou tipo assim, sortear para quem é membro do canal. Não é que vê membro aqui é três reais, então não vem falar que eu tô vendendo conta, porque uma conta dessa aqui não vai valer três reais nem, nem fudendo, cara. <risos> Até falando palavrão aqui, mas. Na moral, nem, não tem como, mano Uma conta dessa daqui vai ver reais Então, pra virar membro é reais Então você adquira um membro, participa do sorteio, sorteio Assim eu vou ter saber que você tá dedicado a ganhar a conta, entendeu? Pra mim é até mais fácil sortear a conta de, dessa maneira Que é muito melhor, mano Já vou upar aqui, viu? O tempo deixa tudo full aqui, ó Porque é o trem mais fácil de upar o tempo aqui, ó A gente já começa a evolução como? Direto ao ponto, cara <risos> Galera, aqui no modelo Mano, vamos que vamos Eu vou upar o tempo, o que mais aqui que deu pra mim upar Eu preciso vir aqui pegar aqui aquele... Os negócios da arma armadura Da montaria, pra mim conseguir upar a montaria Hoje eu vou tentar fazer uma evolução Legalzinha pra vocês Não vai ter corte Beleza galera, vai ser tudo que vê No cru mesmo mano Aqui ó, vou ir upando, conversando com vocês Quem se interessar pela evolução, assiste até o final Quem não se interessar, infelizmente É isso que eu tenho pra oferecer pra vocês galera a gente tá fazendo evolução sempre aqui Sempre não né mano, eu dei uma parada de um mês Mas isso deu pra mim ver que vocês gostaram do vídeo Porque tá com mil views Isso é uma quantidade muito boa E mano, vamos que vamos Tô bem feliz por ter batido 5 mil inscritos aqui no meu canal E bora que bora cara Naquele modelo, já vou colocar as runas aqui, ó Porque a gente, a gente é o pai da do rolê, tá ligado? Pega a visão que você vai ficar fortão Assistindo o usando do titezinho Ou boladão Eu tô fazendo aquele rima daquele modelo, meu amigo E galera, lembrando, mano Tem uma página no Facebook lá Uma página que vem muito top Eu faço que vem algumas coisas lá Então, se você tiver interesse de acompanhar de tanque, memes algumas coisas assim pode querer descer na descrição vai estar tá aparecendo na tela aí também se pesquisa o mesmo nome do canal lá no, no facebook que você vai conseguir que ver acessar todos os sites que você quer saber meu parceiro hum. é uma hora da manhã eu chegando no serviço, era meia-noite e pouca. E tô com sono, que. Vou te falar um negócio, meu amigo. É de matar o caboclo. <risos> beleza, né? Vamos ver, né? Eu tô já na vassoura dourada, depois vai pro peixe dourado. Eu vou querer. Teve de acelerar um pouco ou dar um corte no vídeo, ou acelerar para poder ir direto ao ponto, né, mano? Que eu não gosto de enrolação. Basicamente, você vai passar a conta assim, galera: vai pegar as pilhas de montaria aqui no painel mesmo. Ó, clica aqui no painel, vem aqui, ó, na segunda página, pegar as pilhas de montaria e já upa, já vai ficar como? que modelo fiote. A conta fica bem forte, galera Só depende de você, mano. Muita gente tem dificuldade para upar conta aqui. Não sei o que acontece. Mas é bem simples o par conta aqui. É, em alguns aspectos sim, mas tem muita gente que não conhece do servidor daí passa veneno. Às vezes upa conta, mas morre no PvP daquele naipe, fi. Não adianta, cara. Você vai você morrer. Se você não sabe o a conta e pegar teve um naipe do jogo, fi. Não adianta, de tiazinho, é só dead Mano, mas enfim, eu tô assistindo uma série aqui no Netflix, cara Que tá da hora demais Que é uma série que vê, é, de espaço De desenho Vocês devem estar tá ligados no qual que eu tô falando Depois, se eu achar o nome, eu deixei aí na tela aí Mas, é top, mano, que série top E eu tô aí, né, devagarzinho, fazendo minhas coisas aqui, galera eu Quero voltar aqui com uma rotina insana aqui no canal fazer vídeo muito top e é isso né isso aqui é mais um vídeo para querer também o início dessa evolução vai ser mais para mostrar como que fica né mano a continha de menos de tipo assim começar essa evolução não vai dar nem uma hora direito você vai ver o Giga vai ficar com continha embora lá né cara O importante é o a conta deixar o full depois vem o prato tiratório toma aqui no bugo do tapete mágico e é isso, né cara? O negócio tá ficando... bonito e depois não vai precisar vir aqui na montaria tão cedo, né? Só vai vir... é, imagem de montaria vai ter de ir, né? Alguns comandos que a galera não sabe, eu vou ter de mostrar aqui pra vocês Que é arroba figura, arroba é, montaria, imagem de pet eu acho também, se não me engano Isso aí, ó Deixar tudo full aqui E vamos ver quantos que eu vou conseguir pegar de FC. Mano, mas vou te falar um negócio Calpar a continha dessa maneira Rapidinho, mano Vou estar full aqui essa continha vai ser sorteada pra vocês Então, cara, não perde chance, mano Vira membro aí para poder conseguir querer essa continha Porque quem ganhar essa continha vai estar representando aqui o canal, cara Na moral Mas enfim eu consegui upar o pau para tirar e tal agora o que, que eu posso fazer aqui eu posso vir aqui no totem e o país aqui ah mas enfim eu preciso escrever posso vir aqui ó acessórios ou itens necessários não óculos deixa eu ver aqui acessórios é isso mesmo acho que é na deixa eu ver aqui hum. Vamos me caçar nas páginas, eu posso apertar Ctrl e Scroll menos, aí que eu consigo ver tudo aqui certinho. Eu tenho de achar que ver vê... honra, é isso que eu tenho de achar. Aí eu vou caçando aqui devagarzinho. Essa é aventurinha do notebook, infelizmente, não tem o que fazer, esse notebook também está muito antigo. E eu tô gravando com o que eu posso aqui, né, mano Eu não posso deixar o canal sem vídeo Tem de gravar vídeo de DDTank Mostrando a evolução também Que a galera gosta muito Ainda mais no DDTank com o painel que é onde que a galera apoia mais Por isso que tem tanto vídeo aqui no canal de DDTank com o painel Eu quero achar a página aqui certinha, daí né? É bom que eu já até mostro pra vocês Vocês irem direto ao ponto aqui, ó É porque eu também esqueci, esqueci né, mano porque faz um tempinho que eu não faço evolução, eu venho de umas, umas três evoluções esses dias pra trás hum, A galera ficou doida quando eu vende a evolução Deixa eu ver aqui, vendi devagarzinho né mano, caçando página por página Pra achar as coisas né Opa, ah, não. aqui lá depois eu, no caso eu ia voltar pra ver as cartas né <risos> Deixa eu ver caçando aqui devagarzinho Negocinho chato hein? Com essa página aqui viu? Beleza, até agora não apareceu nenhuma honra não Se chegar a passar eu vou ver a edição né Beleza Tá então, porra, vai explodir o notebook. Página 197, você vai conseguir achar que ver As honras Acho que nem precisa disso tudo, isso aqui é exagero Vou Colocar isso tudo Mas enfim, vamos ver o que, que tem mais aqui ó, Porque é bom quando você tá aqui Que você já pega tudo que você precisa Beleza Não Por enquanto vai ser isso vamos lá voltar para evolução então eu perco muito tempo aqui tenho de fazer minhas coisas certinhas aqui para não perder tempo tranquilo vamos abrir aqui ó nem é, beleza agora vamos abrir que ver a zona acho que é quais 5 milhões de honra Tá bom né Fiat O negócio tá começando agora E no próximo vídeo eu já quero colocar o patch SS Quero mostrar pra vocês como que coloca Demora um tempo, mas vale a pena Porque quer ver, o patch fica totalmente SS E também pega muito atributo Aí você pega o purificado desse patch também você tem como colocar na sua arma Ou no... no escudo Eu coloquei na última evolução coloquei três patch SS Coloquei um no escudo e outro na arma E usei um né isso deu uma ser muito da hora, mano. Também que ver, dou um atributo. Que vou te falar um negócio: tô dia, a cabeça do Você tá ligado? Não, Daquele modo é mão, filho. É visão, é beleza. Eu quero abrir umas cartas aqui também, porque a gente não né, é bobo Essas cartas eu vou ter de abrir offline, né, mano? Porque é muita carta, cara. Não né? ficar abrindo tudo assim de uma vez vai dar prejuízo aqui no vídeo, que vai ter muito tempo pouco Isso ajuda no UFC Tá ligado, Que ajuda demais, papai Depois, ó Tá ligado, né eu já, Galera, depois eu só vim aqui, ó painel serve pra isso, mano Você vem aqui, ó Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê Meu parceiro Cartas, cartas Deixa eu ver aqui Aqui, ó Depois você vem aqui casa essas cartas que você precisa Mandar pra lá Naquele modelo já era, fiado Entendeu? Como que funciona o né? proceder aqui no mar. Mano. Tem três gente aqui no jogo, no joguinho que ver é detalhe que no modelo. Aí vai clicando aqui, o galera. Ainda e assim, mano, vai indo devagar, vai o pano que ver a continha sem pressa, cara, porque a gente não precisa ter pressa. E é bom que rende vídeo para vocês, já tá aqui ver três minutos de vídeo. Eu vou trazer vídeo aqui sem corte, eu vou colocar uma musiquinha de fundo as intro e final de vídeo tal você vai direto ao ponto mesmo sei que vocês gostam e é isso né quem apoiar vai sempre trazer vídeo aqui pra vocês vamos upando aqui devagarzinho fazendo nossas coisas relax beleza Na primeira evolução vai ser isso aqui, velho. vai ser a volta da evolução, vai ser uma evolução um pouco mais básica, pegando um pouquinho a mais de FC, né, mano? Não vai ser muito FC. Na segunda evolução eu já vou querer trazer a evolução master, com é a evolução que vem que vou focar mesmo para pegar um FC exorbitante. E a terceira evolução eu já quer, né? Quero fazer isso aqui em seis etapas, que é a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta da evolução pegar um fc muito top, um atributo muito legal e para quem acompanha até o final mano vai ser bom porque ver, a hora que você se tornar um membro viu que acabou a evolução você vai lá e acompanha desde o final cara não, daí é bom para você demais parceiro pensa para você ver pegou FFC fc o carinha tava só para conta, depois vira membro ganha a conta, tem membro tem cara aí que virou membro fazer sorteio nos tanks de cupom nos tem que que dava cupom pra mim cara entrar na no, na live virava membro rapidinho ganhava os cupom e cascava fora não falou oh, isso aí é Stokes e pilantra <risos> cara é safado mas beleza né? acontece mas beleza só eu na na continha aqui ó devagarzinho velho. a gente consegue ficar forte mano eu não tenho pressa pra upar a conta porque que ainda tem muito jogo pela frente beleza mas é bom ó, que vai upando devagarzinho vai que vem mostrando pra vocês detalhe por detalhe e quem tiver interesse de upar a conta mano saber querer ficar forte sem cortes direto ao ponto e rapidinho mano é só assistir o vídeo cara 10 minutinhos 15 minutinhos de vídeo não vai matar ninguém cara só assiste até o final aí ó. acompanha tudo mano Olha o top, beleza? Tranquilo, né, galera? Eu venho aqui, ó, coloco o biscoito, né? Vou pegar um atributo a mais que é o título que tem Fugura. Se a gente tiver Fugura, acho que é arroba, se eu não me engano, arroba Fugura é dois arroba, é dois arroba Fogura. Acho que eu tô colocando errado, mano. Deixa eu perguntar aqui pro pessoal. É bom perguntar, porque faz tempo que eu também não tô fazendo evolução. Eu perdi, eu tava com os comandos aqui, mas agora perdi os também. Deixa eu ver se aqui mostra. Hum. O um palpite aqui Porque até agora ninguém respondeu não se colocar É sim Se eu consigo colocar SS, né, galera? Não sei que dava pegar mais de vida aqui Nossa, peguei 181 de vida Eu mosquei Peraí que eu... É, não, não acredito que eu cliquei Quando pegar Tem que ficar ligeiro. 180 bot oh, tava tá muito bom Vamos, vamos, vamos. É que isso aqui não vai dar certo, hein galera? Eu tô tentando aqui. Um pouco difícil pra colocar SS. Fica calada é porque eu fico concentrado. Daí eu aperto o assunto rapidinho. Hum, o que que eu fiz, hein? Vocês viram aí? Não, eu consegui colocar aqui 17, então eu vou tentar 17. Demora um pouquinho, mas vamos lá. Que eu consigo hum, Nossa Que que eu arrumei da minha vida véio. De novo galera Eu tô, tô meio perdido Tem que criar mais rápido Não, mais devagar Vou olhar atentamente 15,50 12,90 Quando dá 17 Você tem que parar Porque o dedo que me coça pra clicar, viu? Vai tem que ter 17, filho. Quando não dá 17, não termina o vídeo. Demora, demora, mas fazer o que, né? A vida é essa. Vamos lá, 17. Cadê você? Ainda é 17% aqui, ó. Não vou desistir disso aqui. Estou saindo aqui com o SSS. 16 não sei o que lá Demora para dar 17 galera Mas isso Quando vai Aí ó Quando vai é sucesso fio, Tem que ter força de vontade Então não vai não É um pouco mais difícil para ver, mas estou tentando aqui. Aquele dá, tende ser um 16 aqui. É, 17.25 ainda. Aí, ó, galera, consegui SS Demorou Mas consegui Colocar totalmente SS 3S, né, mano? <risos> Aí, beleza Eu Vou pegar um FC um, um pouquinho a mais, né? Eu venho aqui, ó Vocês podem vir aqui na estação de brinde e recolher isso aqui ó. Quando você pega um milhão de FC Depois, quando você pega 10 milhões você recolhe o último Porque Só pode te dar um FC a mais É beleza? Não sei se noção que é isso, né? Quanto tinha, quanto tempo para sortear pra vocês? Hum. Dá um, umas belas horas de, de vídeo hein. O pei totalmente o totem o pei, né? De nível máximo. Templo. O que mais que dá pra ocupar por enquanto? Acho que é as cartas, né? Mas deixa aí. Que dá pra.. meter que ver pedra no pet. Não fiquei enrolando não Ó, upar aqui, ó Injetar Injetar, meu filho É, beleza, eu uma pegar um FCzinha a mais Foi tanta coisa agora Porque eu não vou ficar aqui até amanhã Mas deu pra upar até bem, né, mano Ó, 10k de atributo aqui só para a primeira evolução e na próxima evolução eu já o a maioria das coisas que eu quero também então espero que vocês tenham gostado deu quase 30 minutos de vídeo nossa mano eu vou postar um vídeo inteirinho no youtube quem tiver paciência assiste na próxima evolução eu já já mostro para vocês todo o up Fechou? E é nóis